Ontem eu postei aqui no canal um vídeo sobre um comando no CS2 que ativava uma espécie de wallhack E que inclusive funcionava no competitivo Em poucas horas o comando viralizou para toda a comunidade de CS2 E estava impossível jogar competitivo, porque além de funcionar para todos, não dava ban Porém, hoje por volta das 15 horas, a Valve atualizou o CS2, corrigiu diversos bugs e obviamente removeu esse comando Contudo, eu já descobri outro Exatamente isso Outro comando de wallhack, que também funciona no competitivo e que não dá ban. Eu vou entrar aqui no mata-mata e vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu já adianto, não há motivo nenhum para vocês darem dislike nesse vídeo ou me xingarem por estar divulgando esse comando. Afinal, todo mundo praticamente já está sabendo. O comando foi divulgado em lives famosas, não só brasileiras, como também no mundo todo. Além de que o jogo tá no beta. Então o melhor momento para divulgar esse tipo de comando é agora. Deixa o cara me matar aqui, que aí eu vou comprar uma armazinha, puxar mal, tentar me esconder, enfim. O comando é isso, rapaziada. Olha o que acontece com a minha tela. Vocês podem até achar que não tá mostrando nada. Afinal, ele tá circulando todas as entidades que ele deu. Porém, toda entidade que se mexe é um player. Fez sentido? As entidades que não se mexem, obviamente, não são jogadores. Então, se você... Nossa, tomou um soco, papai. Passando varanda. Quer ver um outro quando estiver descendo? Ó, daqui é um player. Vocês conseguem notar a gravidade disso daqui? Olha que parada bizonha, mano. Olha isso, eu vou puxar um competitivo curto Só pra mostrar que também funciona no comp Não vou ganhar, não vou estragar a partida dos caras Vou usar, mano, ali um, dois fondos no do máximo Depois eu vou jogar de boa É só pra vocês verem o quão grave é isso E é ruim também, porque enquanto não arrumarem esse tipo de coisa Fica impossível jogar competitivo Eu, por exemplo, que para criar conteúdo quero jogar MM Eu não consigo, porque literalmente Todo mundo usa esse comando E aí você fica lá jogando com e contra o All hacks. Ó Ativei, tô no competitivo Tem 30 segundos pra começar A tela fica muito poluída, muito confusa Mas o auxílio existe, tá ligado? O auxílio existe E não é muito difícil de notar, não Talvez por vídeo esteja parecendo que é difícil, mas não é Vou mostrar pra vocês já no primeiro round Ó, partida começando No sentido contrário do meu time Vou tentar mostrar pra vocês Dá pra ver que os caras estão tudo ruxando no fundo Tem, ó, tem uma rapazinha aqui, boa, viu? Ó o maluco. para tentar identificar. Aqui, ó. Aqui, ó. ó, ó, ó. <risos> Mano, que sacanagem. Que sacanagem, velho. Ó, puxei a scout, que com o zoom fica mais fácil, ó. Três ali, mais ou menos, pelo meio. vou ver se na smoke identifica alguém aqui, ó. ó. Ó. Ó, ali é um cara. Mas ele tá por trás da parede, não dá pra ver. Esse aqui também, ó. Eu sabia, mano é, é muita sacanagem É muita sacanagem É pior do que o outro Porque polui a tela Ele marca literalmente todas as entidades Mas é tão roubado quanto Muda nada Sem caô Roubado igual Vou desabilitar aqui Não usem Se bem que não adianta falar, né? Vai todo mundo usar Mas eu acho que esse comando Tem que ser divulgado mesmo Streamers famosíssimos lá na gringa Já divulgaram em live Porque se assim, a gente divulga As pessoas usam Tudo fica impossível de jogar E a Valve apressa é pressa pra arrumar isso logo Ela precisa fazer isso Se inscreva no canal Que você vai ter um meu de inscritos E falta pouco Agora eu vou terminar essa partida aqui Jogando de maneira limpa